Thank <laughs> you.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 eu não sei se eu vou conseguir tirar uma blusa aqui do tecido, eu vou tentar, gente, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Veremos depois que eu terminar, porque essa calça, ela tem bastante detalhes. Contudo, como eu estou fazendo calça, se você quiser fazer bermuda, é o mesmo modelo. A única coisa que você vai fazer é cortar aqui, olha, aonde você quiser. Aqui é a linha do joelho, por exemplo, então você corta aí na altura que você desejar. Se você achar que ela for ficar muito justa onde você for cortar, você dá uma aberturinha a mais, assim. Você corta com os dois dedinhos, assim, a mais, pra ela ficar um pouquinho mais solta a bermuda, tá? Porque a calça, a gente vai descendo, ela vai afinalando aqui, né? Então, se você quiser que a bermuda fique mais retinha no seu corpo, então, você faz isso, tá? Você corta ela um pouquinho mais aberta no comprimento que você desejar. Tirando isso, é tudo igual, tá bom? Coloquei aqui meu molde, eu vou cortando. No molde tá explicando quantas vezes eu preciso cortar cada parte. Lembrando que depois que eu é, cortar todas as partes, eu vou passar carbono em tudo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como passar carbono. E esse daqui eu vou precisar passar carbono porque eu tenho essa pence aqui, né? Que é a pence que dá todo o detalhe na calça. Eu preciso é, fechar ela lá em cima, então, eu vou precisar passar carbono. Eu vou adiantar o vídeo para ele não ficar muito longo, essa parte do corte. Depois que a gente tiver com todas as partes cortadas, vocês vão ver que algumas partes eu vou pôr entretela também. Entretela de malha, tá? A que eu sempre uso, que vocês já estão acostumados. E é isso, gente. Bora cortar isso. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e você pode cortar. Para quem já tem tá prática, já pode cortar direto... Lembrando que todo o material que eu tô usando, inclusive tecidos e aviamentos, é tudo lá do saia de saia. Este tecido que eu tô usando é um linho. Tem outras cores, super cara de verão. Então, se você quiser que fique com o mesmo caimento que o meu, você tem que usar o mesmo tecido. Os moldes vão estar disponíveis no site do 36 ao 56. <música> A gente já cortou todas as partes, passou o carbono, a gente já vai começar a montar. A gente vai pegar e vai fechar essa pence aqui das costas, ó. Eu marquei com o carbono e já fechei. E coloquei o bolso nas costas. O bolso das costas é opcional, tá? Não tá nem no molde, então ele é opcional. Agora a gente precisa fechar... A pence aqui da frente, você vai determinar a altura que você quer fechar essa pence, tá? Então, eu vou fechar, eu fiz uma marcaçãozinha aqui com giz. Então, eu dobro ela assim, ó. E essa pence aqui da frente, você não vai fechar igual a das costas, tá? Que a das costas a gente fecha de assim, né? Essa a gente desce retinho, tá? Fechou aqui a pence da frente, a gente já vai vir com o bolso aqui da frente também. Então, você vai pegar aqui os seus bolsos, ó, e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, vai passar uma costura por aqui, olha, do ladinho chanfrado. Costurou o lado chanfrado, vem aqui com o fundo do bolso, coloca lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E passa uma costura fechando aqui o seu bolso. Fechou o bolso, a parte da frente vai estar desta forma montadinha, né? A parte das costas também. Então, você já vai pegar aqui e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar pela entreperna e pela lateral. Vai deixar só ali a parte do cavalo aberta. Vai repetir esse processo com as duas pernas, que é a mesma coisa, é igual. Aqui, a parte do cos, a gente cortou tudo o cos duplo pra fazer embutido. Então, vamos pegar aqui o cos das costas e vamos pegar as laterais. Vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E... Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar umas costuras aqui ao nosso cos. Opa, aqui, ó. Assim, no nosso cos, tá? Fechando ele. Você vai fazer isso com as duas partes do seu cós. Aí, ele vai ficar costuradinho assim, tá vendo? Eu já fechei um lado, esse outro lado a gente vai fechar. Aí, depois que você fechou os dois lados e eles ficaram assim, a gente vai unir. Só que antes de unir esse cós, o que que você vai fazer? Se você for colocar passador, Os passantes do cinto. Então, você já pode colocar antes de, de fechar. Por quê? Você vai vir aqui e vai fazer isso daqui, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu cortei, vamos lá, vocês vão perguntar a medida, né? É muito de olho isso, tá? Eu cortei, ó. Cinco passantes, tá? Ele tem 14 centímetros, mas eu vou tirar uma parte dele por... Ele ficou com um e meio de largura. O que que eu fiz? Eu passei uma costura numa tira de tecido, virei e passei no ferro. Aí, pra gente dar os acabamentos, você vai posicionar aí os seus passantes, olha, antes de fechar, aonde você vai querer que ele fique. Então, assim, geralmente, os passantes ficam um em cada costura aqui, olha, das laterais. Então, você já pode posicionar um em cada costura da lateral, ó. Tá? Aí, você dobra aqui pra achar o meio, e um vai no meio das costas. Então, você põe. Tá? E aí, aqui você também acha o meio... Depois que você já posicionou tudo, aí costurou, né? Você vem aqui com a parte que já está toda fechadinha, coloca aqui em cima. E aí, sim, você pode passar uma costura, olha, fechando aqui a lateral e toda essa parte superior e a outra lateral. Só vai ficar aberto aqui embaixo, que é onde a gente vai encaixar ali na calça, tá?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 a gente já montou, né, as duas pernas. Mesmo processo que a gente faz sempre. Coloca uma perna do lado do avesso e a outra do lado do direito. Introduz Aqui está do lado do direito aqui para ficar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E agora você vai passar uma costura fechando o cavalo até essa parte aqui da braguilha, ó. Então, você vai fechar só até aqui, tá? Chegou aqui, para, ó. Chegou nessa parte aqui da braguilha, para, que aqui é onde a gente vai colocar os nossos botões, tá certo? É só passar uma costura na máquina e aí você pode fazer o acabamento na overlock. Se você não tiver overlock, pode passar no ponto zig-zag da sua máquina doméstica, ok? Bom, então, a gente já uniu as duas pernas aqui na barra. Você vai fazer o acabamento. Eu coloquei aqui, olha, um tecido, tá vendo? Um pedaço de tecido, só passei uma costura na máquina do mesmo tamanho. E eu estou pensando em encapar um botão grandão e colocar aqui na lateral. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Vamos fazer aqui o acabamento aqui da braguilha. E depois a gente já vem com o um cos, tá? Ó, então, eu cortei, né, aqueles acabamentinhos. Eu cortei e passei entretela. Então, de um lado, eu só coloquei um e dobrei, tá? Olha, tá dobradinho aqui, ó, nem dei acabamento, tá vendo? Um único e dobradinho, é este daqui dobradinho ali, tá? Do outro lado, que é onde a gente vai colocar os botões, como a gente tá trabalhando com linha, então a gente tem que reforçar bem isso daqui. Então, eu coloquei dois, nos dois tem entretela. Então, eu vou vir aqui, ó, tá aqui, né, tá vendo? Costurei até aqui, né, fechei até aqui. Eu vou vir com esse acabamento e vou colocar aqui, olha, bem na beiradinha. E aí, eu vou costurar isso daqui aqui, gente, ó. Vou passar uma costura aqui, até aqui assim, mais ou menos, tá vendo? Pra, pra quê? Pra mim jogar isso daqui pra dentro, ó. Esta parte aqui vai ficar os botões e esta parte aqui, que vai ficar mais soltinha, é pra cobrir aqui, ó. E aqui vão ser as casinhas do botão, tá? A casinha é mais de boa, tá? Então, o botão, como ele vai ser um botão mais pesado, então, a gente dá uma boa reforçada aqui no tecido, tá? Só passar uma costurinha aqui, olha, você pode até passar uma costura deste lado aqui, olha, fechando aqui já, ó, vai ficar desta forma, tá? Vai ficar bem acabadinho daí, tá? Só passar uma costurinha reta aqui e depois a gente, ó, fica desta forma, tá? Tá dando aqui, olha, uma... Que eu fechei um pouquinho a mais, mas eu tenho que passar aqui no ferro, ó. Aí eu vou passar isso daqui pra tirar essa preguinha que ficou. Só passar ali no ferro que ele já vinca certinho, tá? Ó, desta forma. Fez isso, a gente já vai vir com o cos, que já tá montadinho. E dessa vez, a gente tá fazendo... Eu vou, eu vou ensinar vocês a fazerem o cos. Ah, muita gente fica com dúvida na hora de colocar o cos, fica... Josi, não entendi. Josi, gente, ó, o cos tá montado, não tá? Eu vou só alfinetar aqui os meus passantes pra eles ficarem no lugar certinho. E eu vou ensinar um cos de preguiçoso. preguiçoso não, porque vai dar um pouco de trabalho no acabamento, mas é muito fácil esse cos, hein, gente? Ó, segura aí todos os seus Passantes. no lugarzinho certo, né, pra ele não ficar assim torto na hora que a gente costurar, Fe fez isso, né? Então, ali, na parte dos botões, já tá feito, né, que a gente, daí a gente vai pra máquina e faz uma coisa só. Gente, tá aqui meu cofre, o que vocês vão fazer? Olha isso, vocês vão vir aqui. E, ó, vocês vão colocar este lado do passante é para cima, então, o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Você vai posicionar, ó, pontinha com pontinha aqui. Olha isso, hein? Se vocês ficarem com dúvida, ó, vai colocando toda a volta aí do seu coso assim, olha. Vai vir aqui e coloca pontinha com pontinha aqui também, gente, pode preguiçosos, preguiçoso, hein? Tá vendo? E vai costurar desse jeito, gente. Vocês vão costurar assim, ó, ó. Vai costurar toda a volta assim, vai passar uma costura reta. Aí, você vai dar o um acabamento aqui, você vai dar um com a tesoura, depois que você passou a costura. E o que que você vai fazer? Você vai colocar um viés aqui em toda a volta. Acabou o segredo de cos, hein? Pra quem tem dúvida, gente, Acabou. Fez isso, vai vir aqui com um viésinho, pode ser do mesmo tecido, pode ser viés pronto. Ó, tem de várias larguras, tá vendo? Eu não tenho viés de cetim nesta cor, então, você pode pôr de outra cor. Eu prefiro trabalhar, quando eu vou fazer esse tipo de acabamento, com um viés um pouco mais grosso. Então, eu vou colocar, ó, roxinho mesmo, eu vou colocar esse viés que ele já é pronto, tá vendo, ó? Vou fazer o acabamento dessa forma, gente. Cos de preguiçoso, hein? Bora pra máquina, então, fazer todos esses passos. Se você não tiver o viés pronto, você pode fazer aí ou com o mesmo tecido, ou até mesmo com outro tecido, tá? Que você tem aí. Então, agora a gente vai pra máquina terminar essa calça. <música> costurei, né? Olha, eu coloquei os botões, eu encapei e coloquei esses botões encapados, ó, eu coloquei até aqui na barrinha, tá vendo? Eu já ensinei vocês a encaparem esses botões e a fazer a casinha de botão, então eu não, não vi necessidade de fazer novamente, porque o vídeo acaba ficando mais longo. Ela tá toda amassada assim, eu vou passar ela agora, né? Porque, gente, linho vocês já viram, né? Olhou a massa, mas o caimento é maravilhoso. O molde dela vai estar disponível no site do 36 ao 56. Eu fiz uma faixinha aqui com o tecidinho aqui que sobrou, mas eu acho que eu nem vou usar, porque senão vai acabar tampando ali o botão, né? E o botão dela que é o charme. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. E eu espero vocês em um próximo vídeo.